Estamos começando mais um Fast News! Essa semana, J.K. Rowling anunciou em seu site a produção de um novo filme dentro do universo de Harry Potter. O filme será baseado no livro Animais Fantásticos de Onde Habita, livro recorrentemente citado como material de estudo do bruxo nos livros originais. A história do filme se passará 70 anos antes do começo de Harry Potter. e contará a história do autor do livro, Newt Scamander, e as suas aventuras para catalogar os animais fantásticos. Essa semana também, a Disney resolveu adiar o novo filme da franquia Piratas do Caribe, que antes era previsto para 2015, mas agora ficará para 2016. Outra notícia da Disney é que o chefe financeiro, Jay Hassoul, comentou sobre a possibilidade de filmes derivados do universo Star Wars. Segundo ele, o primeiro filme a ser filmado será sobre Han Solo, que chegará às telonas logo depois do episódio 7, em 2016. Já então, um dos games, nesta quinta-feira, com 4 dias de antecedência, vazou em diversos sites de compartilhamento de arquivos, como o Pirate Bay, a versão para o Xbox 360 do jogo mais esperado do ano, GTA que é assim: até o momento, a Rockstar não se manifestou sobre o acontecimento.